Bom, gente, como vocês viram, né? Fui lá na Conda. Calma, gente, eu vou parar de rir. Here we go. Bom, gente, é... hoje, sexta-feira, né? Pátria. É verdade. Feriadão né? da Pátria aqui em Panamá. Feriado da Pátria, tem festa lá no centro. A gente não gravou porque é muita murruca, a gente não é muito fã de murruca. É verdade. E muita não... gente, muita gente. É. Aí ah, eu aproveitei hoje... Você tá aparecendo? Não sei, mas você vai aparecer depois. Gente, não. <risos> Leandro tá preocupado que eu... se ele tá aparecendo não, mas a gente tá cansado de ver a é cara feia deles, tá né, uma... gente? Ela tá no rosto oh, todo lado dela aqui. É verdade. verdade. E outra ver. coisa, vocês estão vendo aí vídeos consecutivos que é só a Leandro que tá aparecendo. Agora você fica quietinho aí. No tanto, tem coisa que eu vou falar também daqui a pouquinho Isso, é, então, aí hoje, né, bateu aquela fome, eu falei assim Ai, Leandro, me leva numa fonda que tem ali Aí ele já falou logo, né, você tem certeza? Aí eu falei assim, tenho, eu quero experimentar eu o meu povo, vocês também conhece, né? <risos> o famoso paladar aguçado, né? Então, mas, poxa, gente, se assim, eu não sair para experimentar, né, pelo menos para ver, mas aí eu virei para os crianças e falei assim, gente, não acaba com a comida, não, porque eu não sei. <risos> vai que, né? A molecada que ela quer destruir tudo já, né? Não, vocês é, eu vou comer, pode comer tudo. Tá se eu comer tudo, eu não, filho, deixa aí, <risos> vai que, né? Aí o Leandro já foi e falou assim, eu conheço o meu povo. Mas, gente, não é? Eu tenho que experimentar, poxa. Agora... Chegando lá na Fonda, eu vou... Ah, tá. Pra quem não sabe o que é Fonda, Fonda é como se fosse um... Um lanchona... restaurantezinho aqui. Um restaurante sei... caseiro, digamos assim. É, isso mesmo. Tipo um... Ai, gente, eu esqueci o nome da palavra. Em Araruama, tem muito disso que é casa-restaurante. Casa isso, é como se fosse... Não é um restaurante, gente. É uma Fonda. Também não é um lanchonete. É um lugar onde vende PF. Isso, prato, isso prato é feito, mesmo. Né? É, é, prato feito. É isso mesmo. Então, aí eu vou lá, vou experimentar, vou ver, vou ver primeiro. Vocês sabem que comida a gente come com olhos né? Então, se assim, eu não... <risos> se não agradar minhas pupilas, as minhas pupilas também que são bem apuradas... São as pupilas gustativas, né? Não, isso aí é papilas. É, mas no caso, você vai primeiro usar as pupilas gustativas. Então, aí... Se não eu... agradar as pupilas, você vai com as papilas. Pois é. Bom, gente, como vocês viram, né? Fui lá na funda. Calma, gente, eu vou parar de rir. Só que lá, é, como é dentro de, do estabelecimento, a gente fica do lado de fora, então a gente não vê muito qual é a comida. Então, como eu já estava meio assim, né? Aí, como eu vi duas pessoas já almoçando, eu vi que um tava comendo arroz, feijão, eu acho que era um purê. Um purê não, Um... Só, um maionese, né? Maionese, é. salada de maionese. Como eu vi duas pessoas comendo, né, arroz, feijão, é, salada de maionese e uma carne, um pedaço de carne normal, aí, e outro tava comendo, eu acho que é o baixo, alguma coisa assim, é um, um treco cheio d'água com, eu acho que é frango ali no meio, aí eu fui e falei assim, oh, eu quero o prato de lá, Leandro, pede o prato de lá. <risos> Aí o cara falou assim, você quer comer ou quer para levar? eu, pô, se puder levar, tá bom, Leandro. Aí depois que chegou umas pessoas, umas jovenzinhas, né, pra comer, porque tava indo a pra praia, eu acho que parou lá pra comer. É, aí como chegaram a, a, a, as jovens lá, e depois que eu vi que o dono do estabelecimento foi lá, e falou para eles qual o prato que tinha. Aí eu virei para o Leandro e falei assim, ah, Leandro, olha, tem vários pratos. Mas aí a gente já tinha pedido para levar, então, aí eu vou mostrar a vocês aqui a comida. Arroz, feijão, viu? É maionese mesmo. E essa, assim, acho que é carne de porco. É, é carne de porco, né? Cheio da gordura, né? Que legal. Cheio. Então tá, né, gente? Eu queria mais também pra experimentar o tempero. Como é que é o tempero daqui. Que foi? Experimenta. Experimenta. E depois eu falo com ele se é Espe... bom, ou não é. Nossa, agora ao vivo. Experimenta. Aí, ah, ó, quem viu o vídeo da cerveja, conseguimos a Atlas, a Atlas comum, a Atlas Premium, que não é a Atlas Light. E aí? Arroz sem sal. Claro, porque isso é normal em todo restaurante. Ah, é? É. Não sabia. Eu comia no Wellington e era muito bom, não tinha nem que reclamar. O Wellington, para quem não sabe, é um restaurante chiquérrimo que tem lá em Araruama, tá? Pois é, mas não é. Feijão também, tá? Eu faço em casa melhor. Por quê? Tá sem sal tá com quê? Sem inteiro Leandro. Você vai comer e vai ver. Vamos ver o que é isso aqui, né? É, é maionese. Hum. sem sal. É claro, Verão, que tem, tem pessoas que compram que não, não pode comer com sal, né? E a carne, gente, eu não vou nem comer. Por quê? Olha isso. É só gordura. Não, o povo gosta de gordura. Tá, o povo. Eu não. É O cheirinho tá bom. Então é isso, gente, é... é como eu falei com vocês, eu fui para experimentar. Lá de novo eu não volto. O que é plateia, é isso? Vem cá, vim, Experimenta aqui com o Experimenta o bebê. vou comer comigo. Venga, venga, experimente, venga. É a comida da fonda. Ah, o Ibrera não estava aqui não, gente. Isso aqui você não vai comer, né? Só gordura vai comer. Não vai. E é todos os pedaços. Esse pedaço aqui está com carne. Esse aqui eu posso experimentar. Experimentar. Está me pegando? Não. Agora eu estou te pegando. isso, gente. Bem, foi o primeiro lugar, né, que eu fui. Vamos ver no centro onde eu quero comer. Lembrando que agora vou falar que eu até esqueci de falar com ela. Ela esqueceu disso. Mas quando a gente morava lá em Pernomé, eu já comprei comida de fonda para ela. Eu também não gostei. Você lembra? Machiatazo. Machiatazo? Eu não gostei. Esqueceu? Que, ele... ah, tá. que, que você ia falar aí, Leandro? Você ia era falar que eu gostei? Comida não, você, você ia comeu. falar que eu gostei. Eu comi o que, ele nem comi, que era aquele purê aquele arroz amarelo cru. Pelo amor de Deus, onde que eu comia? Primeiro as crianças quis comer. E Primeira... era de uma, de uma loja grande, né? Uma loja poderosa. É isso? Manda tchau pra galera. Ó, agora vocês viram o meu depoimento, agora eu vou gravar ali o Leandro para vocês ver, porque afinal de contas ele é o cara sincero, né? Sou. Ele é o cara, então, ele é o cara que se eu tiver errado, ele fala logo. Vou passar para ele agora, ó. Só que tem um problema, né? Você come eu? até pedra, você é fuzileiro, eu? você não, foi treinado pra não, isso. Não, não, não é isso não. Eu sei resolver as coisas de uma forma bem rápida. Oh, não, oh. mas come primeiro. Ué, você eu vai acreditar que tá no meu paladar? Velho, que todo restaurante faz comida praticamente sem sal. Você tá nervoso por quê? Eu não tô nervoso, eu tô falando. Tá, com tá você. aparecendo. Todo restaurante faz comida praticamente sem sal. Eu não sabia disso. O Wellington era perfeito, eu nem reclamava. É, né? Você comia o quê lá? Era. Era. Como é que é? Aqueles picadinhozinho de... de picadinhozinho de... nada, tá? Eu comi um arroz à grega delicioso. Pô, arroz à grega já é com um prato pronto, é. né? Com camarão, né? Que aí tá todo o sabor Ai, do gente. camarão no arroz. Pô, pelo amor de Deus, comparar arroz à grega com, com um pf de fonda. Tá é pô. Ah, tá. Ah. Mas eu exagerei? Não. Agora vamos... Olha só, como que eu o problema. Ó. Não, não é assim... Olha, olha, olha, Mas... olha como que eu resolvo o problema rapidinho, tá olha. Aí, ó. Pronto. Jesus. Resolvido. Pra... Comigo não tem tempo ruim, meu Mas, irmão. Mas, Leandro, não é assim, cara. Tem que ter um, tudo um tempero. Meu amor, um restaurante, gosto. você não sabe como é que eu gosto do pessoal aqui. Pode ser que eles gostem de comer com sal e sem sal, é? Pode ser que de comer sem sal. Hum. Já mudou. Mas já mudou. Não é assim as carnes cheias de gordura. Eu adoro gordura. Bom, não. Mas, Leandro, se for mal. Desculpa o é. limão, não, né? Não, limão tinha tudo feio lá Jesus Tá hum. bom então, gente? Tá ótimo, com sal tá, tá ótimo bom. Dá tchau pro povo tchau. Bom, gente Acabamos de comer, né? Claro que eu não vou jogar comida fora, né? Então eu tive que comer Leandro ali tá... tá comendo Leandro gostou pra caramba, né, Leandro? Oh. <risos> Eu não sou, eu vou dizer que gostei pra caramba não, mas botando salzinho ficou legal. Ah, botando salzinho fica sem graça, gente. Poxa, olha só, vocês que sabem cozinhar pra caramba aí. A comida não é só botar sal, gente. A comida tem um tempero. Ah, falar em comida tem um tempero, eu esqueci de falar o preço pra vocês, tá? É, custou R$3,50. R$3,50 o prato, né, Leandro? Uhum. R$3,50. <risos> tá quentinha. É, quentinha. Ou você come lá ou você come aqui, tanto faz. E é só isso, né? Ah, é porque eu esqueci de falar o preço para vocês. E também, compramos a baboa, que a Verônica adorou. Gostei não, gente. <risos> a bicha é amarga. essa você gostou? Essa, essa eu tomo. Essa é tomável. Vocês viram aí no vídeo da cerveja, né? Que a gente faltou essas duas aqui. Então agora a gente conseguiu comprar achar, poder provar. Essa aqui parece ter uma cerveja artesanal, artesanal, mas mais fraquinha. Porém, tem aquele rascante de cerveja artesanal ainda. Mas é boazinha. Não é do seu paladar? Não, é boa. Não é tão rascante, mas não é do Leandro, meu paladar. Leandro, ela não é boa. Ela é... Balboa. Aff. Aff, ah, gente, ele tá assim, mas ele gosta das minhas, das minhas piadinhas sem graça. Tchim, tchim. Oh, meu abridor.